Come on. Yeah, yeah. Sublime Coruela, pentium, V P It's the witch on your block. Oh. Ao livro das sombras, que me livres de afrontas Quero sincero com pontas, de modo a poder Escrever com cinza talvez resulte sem saber O que se passou ontem mas nada me deixa esconder Ontem foi um bom dia, alegria, virtude Eu sem ver nada parece que já vi de tudo Quero uma pessoa mágica e o vibe oferecer uma Luz no meio da trágica live sempre na mesma No livro que assombra com sombras sem sombra de dúvidas Que há quatro elementos como aqueles que a natureza nos dá eu senti que já não me sentem, mas não me sentei Eu Procurei a chave ou a paz E abro as portas do reino Sem manias, grandezas, com humildade e sem farsa No fim do jogo, o rei e o peão Voltam para a mesma caixa Andam os coelhos, demónios no ar o tempo resta saber onde vão pousar Mais um dia a pensar no queito fazer Com tanta merda a remoer, nem me apetece escrever Se não tens nada a dizer, diz na mesma que se foda A vida é só um misto na é novidade nenhuma Mergulho na piscina onde quem não nada se afoga Escrevo no livro negro quando eu bebo a água toda Tempos são só momentos que vão passando à nossa frente E se não tomamos iniciativa nada sai do começo Vens cara de peido que nunca foi ouvido oh, Vens de pantufas todos os dias, é domingo Ponho os não crentes ajudarem o meu livro, mas só quando eu morrer a minha escrita fará sentido. Faça a viagem pelas sombras. Os meus livros são as ondas, o alfabeto. São as bombas, mas tu andas a trocar fios. Eles vão ter de trocar fios. Onde isto é o vídeo, viagem, Nessas ondas é um trilho. De na não há onde tu te escondas. Não cabes nos teus aí ah, Eles vão ter de trocar fios. Um conselho: vê menos e sente mais. Simples, sem olhos éramos todos sentimentais. Por isso vá, Bora. todos a agarrar na colher de sopa e pop. Talvez assim fôssemos todos iguais. O meu livro são poções, rezas em refrões. São recortes com lições, mistura de ilustrações. Ah. No fundo, são as noções que fazem de mim sessões em que me agarro ao livro negro e me entrego a emoções. What else? What else? Eu saliento que o alento, o alimento vem 100% dentro do teu eu e eu concentro tudo no momento em que o caderno em movimento. É um tento a minha escrita, mas a dica é que eu não tento. Eu Consigo, eu não temo. Nada. Tenho chakras no meu termo. É o convite para ser pleno no meu plano. Acrescento cruela. Tenho senso, a visão e eu estar tenso. É começo de uma guerra, mas não penso muito nela. Faço a viagem pelas sombras. Os meus livros são as rodas. O alfabeto são as bombas. Mas tu a trocar fios. Eles vão ter de trocar fios. É melhor procurar outra coisa. Gás nessas ondas. É um trilho de anacondas. Não há onde tu descondas. não cabes nos teus shoes, Ai, eles vão ter de trocar fios. Right. Bob Boys can't mess with Describe, us Bob hey. Boys can't mess with us oh. Bob Boys can't mess with us Somos nós o nosso livro das sombras